Sejam muito! Muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga! Hoje eu vim aqui para um bate-papo um pouco mais descontraído em falar de um assunto que, na teoria, ele é simples, ele é algo muito lógico. Mas colocar em prática, meu amigo, leva um bom tempo. E nem é só essa a questão. Tem situações que você consegue se superar, consegue né, não cair nessa armadilha mas tem outras que elas são mais provocativas, que elas realmente mexem com algo que tem dentro de você. Então, o assunto de hoje é... Por que você se limita para caber na opinião alheia? Por que você se limita para caber na opinião alheia? Tá sempre preocupado com o que os outros vão pensar nessa foto? Será que vão gostar dessa foto? Será que não vão gostar? Se eu falar desse assunto, se eu tiver essa opinião, será que vão gostar? E se eu mudar de opinião? E se eu mudar o meu cabelo? Se eu mudar a forma como eu me visto? Né? Os meus amigos ainda vão me apoiar? Minha família, a opinião da família conta muito também. Mas por que você fica preso nessa armadilha? você não quer ser você mesmo? Você usa um termo muito comum, né? Você usa essa máscara. E você está sempre tentando agradar as pessoas ao seu redor. Não vou fazer isso aqui porque fulano... Vai gostar que eu faça isso. Né? Vou naquela festa, mesmo não querendo ir naquela festa, mas eu vou porque fulano, não sei o quê. Claro que tem vezes que você não está muito afim de ir na festa, você vai na festa e... <risos> é um rolê muito bacana. Né? Acontece isso. E você acaba indo apenas para agradar. Né? É aquela frase comum de dizer sim, quando na verdade você queria dizer não. Entendeu? Então você tá quebrando o acordo que existe entre você mesmo, né? É como se você previamente tivesse concordado, ok, eu não vou. Então se eu não vou, eu não vou, tá decidido, entendeu? Não tem porquê. Então, fechando um pouco mais a ideia do vídeo, por que se limitar se o tempo tá passando e você não tá aproveitando cada dia? Você tá se limitando, você tá aprisionado... Ali, com medo da opinião de pessoas que daqui cinco minutos nem vão lembrar mais daquela situação que aconteceu com você. E você não tá vivendo aquilo que você quer viver por conta dessa ideia. Sabe, tem, tem duas coisas, posso falar mais, né? Mas vou me limitar a duas. É, teve um momento da minha vida ali pelos 15, 16, 17 anos sendo jovem, né? Mas você está muito preocupado ali em, em fazer novos amigos, em aumentar ah, seu um grupo de amigos. O que, que os outros vão pensar de mim? Será que eu posso essa foto? poxa eu não fiquei muito legal nessa foto. Ah, e tal, não sei. Todas as questões que passam na nossa cabeça, né? Mas eu via que eu tava deixando de aproveitar muitos momentos, sabe? Eu era um pouco mais introvertido, junto com um pouquinho de timidez. Mas eu vi que eu desperdiçava muitos momentos da minha vida. Aí eu me perguntava assim, será que a vida vai ser só isso, desperdiçando momentos? Me incomodava demais aquilo. Porque se eu for desperdiçar vários momentos, a vida vai ser sem graça, a vida vai ser muito... Mer, né? vai ser muito... <risos> então, se você não tem coragem, certa coragem para fazer certas coisas, a vida acaba sendo morna. Aí eu te pergunto, você espera que a sua vida seja morna? por conta da opinião de outras pessoas. Então, naquela época, eu tive que mudar. Tive que buscar ter mais jogo de cintura, me adaptar mais, falar mais minha opinião. E é isso que, que eu peço para vocês, sabe? Poxa, vou postar essa foto porque ela me traz uma lembrança boa. Às vezes a foto tá desfocada, a foto está escura, a foto... uma série de defeitos. Mas assim, quando eu ver essa foto lá no meu perfil, eu vou lembrar daquele dia, daquele momento, aquele pessoal, entendeu? Naquele rolê e vai ser algo legal. Eu trato meu perfil de Instagram, por exemplo, como um, um, um mural pra mim. Eu lembro de certos momentos falo, poxa, esse dia aqui foi legal. Aí eu vejo a data, volto lá na galeria e vejo mais fotos, etc. Então, é muito menos se preocupar com o que os outros vão pensar, nossa, postou essa foto. E muito mais falar assim, poxa, esse dia foi top. Esse dia foi top. Tá o exemplo da foto? Somado a isso, uma outra questão que me faz, me fez pensar, não, ainda me faz, <risos> ainda me faz pensar, é a parábola dos talentos. Aqui não é um canal né, de religioso nem nada disso, mas eu gosto de pegar várias referências, beber em várias fontes. E a parábola dos talentos, desde criança, quando eu frequentava a Igreja Católica, me fazia questionar, quais são os meus talentos? Quais são os seus talentos? Aí do outro lado. E você está usando esses talentos? Ou como lá na parábola você está guardando esses talentos, colocando ali num, num cadeado, trancando? Porque, claro, a, a vida nem sempre você consegue colocar em prática isso, é, é necessário coragem, é necessário aperfeiçoar esse seu talento, né? Porque você tem o um talento inicial que você tem que se considerar o melhor de todos. É preciso você aperfeiçoando e melhorando aquilo ali, praticando, né? A prática é o, é o segredo. Mas me faz pensar muito, eu estou usando os meus talentos? Né? Se você recebeu cinco talentos, dez talentos, você está usando, você está compartilhando, porque uma coisa que nos difere dos animais é justamente a capacidade de conversar dessa forma fácil, dessa forma aberta, e a capacidade de transmitir conhecimento para as próximas gerações. A gente deixa livros, a gente hoje em dia deixa sites, né? a gente deixa todo um conteúdo, pinturas, etc., gravadas, para as próximas gerações. É muito... eu posso dizer que assim, a natureza deixa muito óbvio que o ser humano foi feito para interagir, para dialogar, para trocar ideias, trocar experi experiências, porque a vida, as coisas que a vida me mostra, me oferece, as dificuldades, é diferente do que é que você está passando, com que o seu colega está passando, com os meus familiares estão passando. Então a vida ela é muito variada, ela é muito diversa. Então como você quer julgar a vida do outro, o que o outro passou? A atitude que ele quer tomar. Se você não viveu o que ele viveu, por que eu entrei nisso? Não, vou lembrar. Lembrava, vou lembrava, vou lembrava, vou lembrava, lembrar, lembrar. Então, meu amigo, eu te peço, se expresse mais. Seja mais você mesmo. Faça as coisas que você está afim de fazer. Porque. Eu enxergo assim, a vida, ela é curta e eu quero aproveitar o máximo que dê pra aproveitar. Não quero... Eu sei que eu vou ter muitos arrependimentos. Todo mundo vai ter. <risos> Mas eu quero ter o mínimo de arrependimentos possíveis lá na frente. Sabe assim, eu falo... Eu quero ver fotos de eu fazendo coisas que eu tava afim de fazer. Entendeu? Poxa, eu falei daquele assunto, eu postei aquela foto, eu fiz aquela viagem, entendeu? Eu, eu tive coragem de aprender aquilo. Poxa, sei lá, quero aprender cozinhar. Eu sei cozinhar. Fui lá e aprendi. Na verdade, muito mais por necessidade. Mas vou lá, aprendo e busco na internet receitas e falo com fulano, falo com a minha tia tal e tal receita. Entendeu? É Essa coisa é tentar viver o máximo que a vida puder te oferecer, viva o máximo que a vida te oferecer. Essa frase é boa, hein? E não vá nesse caminho de buscar a felicidade plena, né? colocar dificuldades para a sua vida. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver dinheiro sobrando pra caramba... Quando, não sei o que... Né? Não deixe para o futuro, porque o futuro pode não existir. Eu vivo assim, o futuro pode não existir. Então, tentar viver o hoje com o melhor que der para fazer. Tentar viver o hoje com o melhor que der para fazer. Os altos irão acontecer, os baixos irão acontecer. A vida é, é, é esse jogo, né? como a analogia do, do eletrocardiograma. Né? Sempre altos e baixos, altos e baixos, porrada e você se levanta perdido, quando você vê ele levou uma outra porrada, aí tem uns tempos que você mais de calmaria, uma férias, não sei o que, tá tudo mais tranquilo, aí daqui a pouco tem aí umas coisas muito doidas no mundo, <risos> e você vai levando, você vai tentando administrar aquilo que está ao seu controle, o que não está ao seu controle você observa, não foque muito também nisso, mas é assunto para outro vídeo gente, eu tô perdendo foco. Então, acho que foi isso. Acho que <risos> era bem ter ficado curto. Assim, não não desperdice a vida, amigos. Vamos realizar as vontades que der para realizar. Viver o que a vida te oferecer naquele momento, vamos buscar aprender. Observe muitas coisas que se repetem. Né? Poxa, sempre tá acontecendo isso na minha vida, sempre tá acontecendo isso, sempre tá acontecendo isso. Tem um motivo. É um assunto que eu quero abordar ainda. Mas assim, as possibilidades são infinitas, mas tente observar na sua vida. Por que isso está acontecendo na minha vida? Vamos com coragem, vamos, vamos meter a cara ali e, e viver o máximo que dá para viver. E eu ia falar a última frase. Ah tá, os altos e baixos. Uma frase que eu ouvi na palestra hoje. É simplesmente a vida acontecendo. É, é natural do ser humano se sentir mais para baixo às vezes. Né? Tô meio cansado e tal. Tô, tô, tô animado, tô disposto, tô feliz, entendeu? Tô... o que quer que seja, são sentimentos humanos. E todos eles né, fazem parte dessa, dessa viagem, que é a vida. Então foi isso. Foi isso. Lembre-se que eu acredito em você, meu amigo e minha amiga. Coloque aí nos comentários quais assuntos vocês querem que eu abordem. Eu tenho uma lista com 50 páginas de temas para falar. <risos> Não sei por onde eu começo. Mande para um amigo que você considera muito esse vídeo. Envie para ele. E eu acredito em você. Obrigadão. Peace.